Paciência, estudo e aplicabilidade. Exatamente, aquela regrinha lá, né? 80-20. Então, é 80% de você no campo de batalha aplicando ali, se fudendo, se lascando, tá quebrando a cara, errando, voltando pro, pro, pro lado do, do norte, tá caindo novamente. E é ali que você vai tá, se tornar uma guerreira, tá? Uma bela soldada, um belo soldado. Então. É isso, tá bom? É nascer ele de novo ali, realmente de fato ali no campo de batalha. Né? 20% você estuda e 80% você aplica. Então isso vai te, se tornar mais competitiva, tá? Mais competitivo. Então você vai evoluir muito mais. Então não seja mais um, seja único, tá? Seja único. Então faz total diferente. É, cara, é sem explicação, tá? É Isso é um, muito poderoso, você não tem um norte, não tem uma direção, porque isso é muito forte, tá? Está tá no lado certo e também vai só crescer.